O auditório da sede do Sebrae São Paulo foi palco de um assunto que mexe com a vaidade do público em geral. Desafios e tendências da beleza em 2020. Antes do evento, uma rodada de um bate-papo com um pouco do que seria apresentado no auditório. Maísa Blumenfeld e Paulo Henrique, do Sebrae São Paulo, conduziram a conversa com Andresa Torres, coordenadora nacional do setor de beleza do Sebrae, Rosângela Barqueta, sócia da Rede Estúdio W, e Silvia Palma, coordenadora pedagógica da RER Brasil. A Andresa, nossa coordenadora nacional do Sebrae, ela esteve numa imersão né, durante três meses no Vale do Silício que você entende que é novidade para o segmento de beleza e que está vindo aí, né? Num futuro que não é tão longe, é. que é amanhã. Foi um, uma, uma transformação de mindset, assim, muito impactante, assim, para o meu jeito de olhar a beleza. Mas eu acho que o termo, se eu pudesse condensar, assim, num termo para... Que, que traz o conjunto de, de mudanças que vão vir por aí, que já estão e que já vêm, vem, é beleza algorítmica. E, e era um, era um, foi a primeira vez que eu ouvi o termo e, e era numa num debate sobre bem-estar, sobre né, sobre a nossa saúde, para onde a gente caminha e também sobre a beleza, como é que ela vai como é que ela vai se posicionar? É, a gente tem um, a tecnologia interferindo em como se produz, como se vende, como se consome beleza. Exemplos rápidos são é, os uh, aplicativos que, que vão é, decodificar perfis, né, os softwares, a, a inteligência artificial vindo para... É muito forte para essa decodificação do que o público quer e para essa entrega diferenciada também. Então não é o futuro que vai acontecer, é o futuro que está acontecendo hoje mesmo, né, no dia a dia, em todas as nossas interações que a gente tem é, com todos os nossos... É, smartphones, ou seja, com todas, todos os aparelhos tecnológicos. Né? Eu queria que a Silvia contasse para a gente, né, como representante de uma das maiores feiras que existem aqui, que atraem público do Brasil inteiro, né, o que, que tem de novidade também, né, em termos de beleza, vindo aí para a próxima feira. A feira, Paulo, ela traz inovações, ela traz tecnologia sempre, o nosso público ele adquire tudo isso através das nossas parcerias. Parcerias com colaboradores, com palestrantes educacionais. Principalmente uma das parcerias que a gente tem muito forte é com o Sebrae. Então é, essas novidades todas tecnológicas, a gente vai estar tá com elas bombando na feira, vai estar tá acontecendo. A tecnologia ela está vindo muito forte. A gente sabe é, essa geração nova com smartphone, como a falou, tá tudo falou. É, e é tudo muito rápido mas a gente não pode esquecer das pessoas. Eu acho que o objetivo da nossa feira é qualificar, preparar esse profissional. Rosângela, é, lá no Estúdio W, como que você vê essas tecnologias no seu dia a dia? Se é, você vê isso já acontecendo, se já tem alguma novidade aí pra gente? Realmente o consumidor de hoje, ele é completamente modificado, transformado pela, uhum. pela questão do digital, né? não dá para negar que o mundo, o universo digital ele impactou na forma do consumidor, da na forma do cliente cuidar da própria beleza, na forma dele consumir produtos, na forma dele é, escolher um visual que ele quer para si próprio. Então, assim, todo esse universo digital ele impactou. Só que, porém, ainda a gente está numa num, num ramo onde a mão de obra humana ela é muito valorizada. Então é muito importante a gente usar, sim, tecnologias que podem agregar valor aos serviços que são oferecidos para o salão, cada vez mais entregar uma performance melhor nos serviços, é, valorizar a tecnologia dos produtos e dos aparelhos que podem ajudar no, no desenvolvimento é, técnico do profissional, no diagnóstico do serviço a ser realizado, mas também, ao mesmo tempo, não esquecer do principal que é o investimento na, em treinamento para os seres humanos, né?